So let's go! Estamos com a Cecília, vocalista do Ligas da Vida. Cecília, você fez uma apresentação ali e o público te aplaudiu de pé. Como foi o sentimento de estar aqui hoje no Mineridades fazendo essa apresentação musical? Eu vou vocês também foi para muito... apreciarem, né? O nosso é uma, é uma gratidão muito, muito grande bem ver pela que as pessoas arte, gostam mesmo da na praça na minha voz. Durante muito tempo delícias, eu nunca tive muita guarias, aceitação com a minha voz, eu achava que ela era, gelada, não era muito fria, bonita água, e foi um sentimento fome, muito né, bom de aconchego. Também, que é, você é, qual o tempo que você é, já está é, ensaiando é. para fazer essa belíssima apresentação? Então, assim, essa música em si só faz umas hum. três semanas. Oh, parabéns. E o que, que você está achando do projeto Ligas da Vida? Fala um pouquinho para a gente, para o nosso público. É um projeto ajuda, muito bom porque eu movimento aprendi movimento muito lá. Muitas coisas eu possível. não achava que eu ia gostar porque eram coisas diferentes que eu nunca tinha testado. Mas é muito muito legal aprender coisas novas e eles ensinam muito bem. Tem muitos professores incríveis. Maria Júlia faz parte do projeto Ligas da Vida. Maria Júlia, conta para nós como foi apresentar aqui hoje no Mineiridades, aqui em Pirapora. Olha, para mim foi uma experiência muito legal, minha primeira vez cidade Igual, Estamos eu sempre cantava sozinha junto uma com a Cecília, aí a gente e cantava mais sozinha, foi muito é legal pra mim, uma experiência muito boa. Conta um, um, um pouquinho pra chá, nós gente, como é, é verdade, hoje fazer parte do Ligas da Vida, da Aliança. Olha, pra mim, hoje, eu Sabe acho que, que é uma palco? coisa muito boa participar, porque é um projeto que ajuda a gente e funciona Bárbara. também a cultura. A gente aprende coisas novas, cultura, ajuda a gente com as coisas da escola, e ajuda a gente a se movimentar e sair um pouco de casa. Estamos aqui com a Ana Gabriela, que é mãe da Ana Júlia, que faz parte do Ligas da Vida. Ana Gabriela, como você se sente hoje vendo a Ana Júlia participando do Ligas da Vida e fazendo essa linda apresentação que foi? aqui no nossa mineridades. Pra gente é uma honra, né, um orgulho muito grande fazer parte desse projeto. Eu agradeço a empresa, né, aliás, a Elisângela e toda essa parceria que está tendo, é muito bom. Meu desempenho, a maneira como ela tem evoluído como pessoa e como cidadão é muito bom, muito gratificante. Com certeza a Ana Júlia chegou em casa empolgada dos ensaios. Conta um pouquinho pra gente como foi, conter essa emoção da Ana Júlia para chegar aqui hoje para tocar pro nosso público. Por incrível que pareça, ela estava doente e a gente ela estava o tempo todo. Mãe, eu preciso ficar boa para ficar boa porque eu preciso de tocar. Ela ama o projeto, ela acorda todo dia muito bem disposta, com vontade de ir. Ela ama os professores, é, assim, é um empenho muito grande e ela é apaixonada com o projeto, muito mesmo. Qual mensagem você deixa para os diretores e coordenadores do projeto Ligas da Vida? É só mesmo gratidão, né? Gratidão pelo que eles têm feito pelas crianças que é uma forma de estar tá crescendo né um futuro melhor para elas a gratidão de oferecer tudo que eles têm oferecido por elas estamos aqui com o Delim Brasil Delim conta para gente como que está sendo ver esses alunos de dois projetos sociais com essas apresentações incríveis musicais e teatrais aqui olha é muito bom muito bacana muito emocionante sabe por quê primeiro por causa quando vem o tema mineridade Aí já vem logo com nós, barranqueiros, e vem Guimarães Rosa, e vem Buritizeiro, e vem para Pirapora, sabe? Essa coisa que a gente tanto ama e quer ver trabalhando sempre junto, sabe? É muito emocionante. Quando eu vejo aqueles meninos enfrentarem, porque é enfrentar Guimarães Rosa, Viver Guimarães Rosa, encenar, é enfrentar, viver, é muito bacana, muito, muito, muito emocionante, é um trabalho louvável, sabe, o Café Solidário, eu conheço a pessoa do Duílio, eu conheço as pessoas todas, é muito bacana, muito bacana, parabéns a todos, a equipe toda, vocês, sabe, o filme... As fotografias, é um conjunto, porque nós que trabalhamos na área de cultura, que tentamos passar, quando a gente vê esse resultado, sabe, é barranqueiro, que tem Guimarães, que tem um rio, que tem toda uma história, que eu, Buritizeiro, nós somos do Circuito Guimarães Rosa e nós não sabemos guimarães, nós não vivemos guimarães. Então isso aí é um trabalho, é uma semente, que a gente só colhe se plantar. Então é muito importante. Eu sempre trabalho em Pirapora alguma coisa de guimarães, eu tento porque a gente tem que plantar para colher. Isso é muito importante, porque guimarães foi é e vai continuar sendo. Sabe guimarães é o sertão vivo. Prefeito, fala um pouquinho para nós, da TV Projeto, qual o sentimento de ver o Instituto Café Solidário vindo trazer cultura para a cidade de Pirapora. Fala um pouquinho sobre esse sentimento. Esse sentimento é de muita alegria, de muita né? A gente uniu o privado com o povo, porque é mais importante, inserir a criança no contexto cultural e artístico. Pirapora recebe hoje com muita alegria esse movimento aqui dos parceiros. e Liaza, através da do seu projeto social, junto com o Café Solidário, para que a gente possa trazer para a população de Pirapora né, também esse ar gostoso de cultura e de arte. Sabemos que nós passamos por um momento de pandemia, né? Todo mundo ficou preso dentro de casa. Fala um pouquinho agora, como está sendo a retomada das festas aqui em Pirapora. Eu vi que você já fez várias festas grandes aqui na cidade. É isso aí. Depois de março, a gente retomou as festas, né? O encontro de motociclistas... A gente fez a festa de aniversário da cidade, a gente fez a grande festa do sol retornar a Pirapora. E hoje receber essas pessoas tranquilas, todo mundo sem máscara, todo mundo vacinado e todo mundo saudável, que é o mais importante. A gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Vacinando as pessoas, as equipes da saúde, trabalharam duro para que a gente pudesse chegar nesse momento hoje bem tranquilo e todo mundo vacinado. Prefeito, em nome do Instituto Café Solidário, queremos agradecer pela oportunidade de estar na sua cidade e vocês também apoiando o nosso projeto. Ah, é sempre muito bem-vindo, Café Solidário. Né? É um projeto importante, um projeto muito bonito e é um exemplo para nós do Poder Público que nós temos que seguir a organização e o objetivo desse projeto, Adriana. Nossos alunos apresentando aqui no Mineridades, as essas belíssimas apresentações aqui hoje em Pirapora. Olha, o sentimento para a gente é o um sentimento que é possível realizar sonhos, que é possível transformar vidas por meio da arte e da cultura. E o quanto é importante, a gente vê o um registro de que a iniciativa privada, ela consegue realizar quando ela se propõe. E é o que o Ricardo Tavares e é o Grupo Ponte Santos fizeram. Eles propuseram transformar vidas e isso vem acontecendo. Parabéns a todos os envolvidos. Essa realidade, esse sonho, né, de promover a realização de sonhos é que faz a diferença na vida das pessoas. Adriana, fala um pouquinho para nós sobre o Festival Sabiá na beira do rio, que vai acontecer a culminância aqui amanhã a partir das 15 horas. Olha, o Festival Sabiá amanhã a partir das 15 horas aqui no Centro de Convenções, ele é resultado de um conjunto de oficinas que foram realizadas com o um público 60 a mais. São as pessoas da melhor idade que vão fazer, mostrar para a gente um pouco do seu fazer cultural. Amanhã tem um espetáculo especial, a partir das 15 horas, e vocês estão todos convidados para viver essa emoção. TV Projeto, juntamente com a Elisângela, a coordenadora do projeto Ligas da Vida. Elisângela, conta um pouquinho para os nossos telespectadores como foi é, passar meses ensaiando as crianças do Ligas da Vida para apresentar hoje aqui no nosso Mineridades. Eu acho que é um momento muito especial para nós. Né? Nós temos três meses de vida exatamente, né? somos um, criancinhas né? e realmente é muito especial enxergar o desenvolvimento de cada criança. Então, quando a gente vai para as aulas, que a gente vê uma criança que chegou lá sem saber nada, sem saber ler uma partitura, que hoje veio para cá para uma apresentação, lendo uma partitura, pegando uma flauta, tocando, isso não tem realmente preço. É uma coisa muito emocionante de ver. Então, a gente vê que a gente trabalhou com crianças em todos os sentidos. né? De uma criança que era inibida, que hoje chegou ali no palco e conseguiu dominar. Uma criança que chegou aqui sem... Na hora que sentiu aquele frio na barriga, falou tio eu não vou dar conta, mas mesmo assim a gente vai, conversa, orienta. E assim, entrou, subiu como se fosse a coisa natural e normal. Então isso eu considero né, como uma, uma colheita de todos os professores que se envolveram né, para dar este resultado. A gente tem realmente uma equipe pedagógica que pega junto com a gente, que faz o que realmente a gente precisa para dar esse resultado em conjunto. Então é uma coisa muito especial realmente. Elisante, qual mensagem você deixa para os pais dos alunos do Ligas da Vida que confiou a vocês de cuidar dos seus filhos no tempo integral da escola? A resposta que eu dou é gratidão. Obrigada. Né? Eu acho que se para eles é importante, para nós, essa confiança que trouxe na Aliasa, no Ligas da Vida, não tem preço realmente. Eu falo que eu cuido de diamantes. Né? E são os melhores diamantes que qualquer um pode ter cada um do seu jeitinho, com um brilho especial e a gente vai lapidando para cada vez melhorar. Então é muito obrigada mesmo. Como você achou esse, esse intercâmbio né Instituto Café Solidário com Ligas da Vida, o que, que você achou? Fundamental. <risos> Fundamental. Eu já conheci o projeto, né, Realizando Sonhos, de muito tempo que eu conheço do Duílio e eu sempre fui apaixonada com o que era feito lá, né. Eu tenho muito orgulho de estar Frente do projeto, muito orgulho do que a gente está construindo, né? E é, essa ligação, ela é fundamental para que realmente as coisas fluam. Então eu só tenho realmente a agradecer, é fundamental. Filho, você como coordenador do Instituto Café Solidário, conta um pouquinho para os nossos telespectadores como está sendo esse intercâmbio de Buritizeiro para Pirapora, trazendo esse lindo espetáculo mineridades. Como sempre, o Instituto Café Solidário está inovando e avançando nas suas ações. Foi uma proposta trazer para Pirapora, pela primeira vez, nossos espetáculos culturais. E está sendo uma satisfação trazer cultura. Por mais que nós só tem o Rio São Francisco nos dividindo, Pirapora pouco conhece o Instituto Café Solidário. E nós estamos aqui justamente para mostrar o que nós fazemos lá dentro dos nossos muros. E está sendo uma Principalmente, nós estamos disseminando cultura para essa cidade. Fala um pouquinho e faço também um agradecimento aos nossos patrocinadores, que tem muita importância nesse nosso evento. Todos os nossos patrocinadores são importantes e vieram de momento oportuno para que Mineridades acontecessem. Quero agradecer ao Grupo Santa Tavares, aliada à a, Liasa, a Sede Mineradora, a Prefeitura de Buritizeiro. Prefeitura de Pirapora que está nos dando apoio E claro, o Instituto Café Solidário por essa realização belíssima Por esse trabalho social